Se você está tendo problemas aí para se comunicar com seu parceiro, para ser entendida, para fazer com que tudo que você sente seja compreendido, fica aí que esse vídeo é para você. Vamos falar de comunicação hoje. Comunicação, uma das ferramentas mais importantes da humanidade. Porque enquanto a gente ainda não tem telepatia, o que a gente precisa fazer é se comunicar. E, infelizmente, muitas pessoas ainda não aprenderam a como fazer isso de uma maneira mais efetiva e isso causa muitos mal entendidos. Geralmente é isso que faz com que haja muita divergência entre as pessoas, a falta de comunicação ou a dificuldade de fazer com que essa comunicação seja clara e efetiva. E eu digo que comunicação é uma coisa importante, porque todas as pessoas se relacionam, queiram ou não, elas sempre vão se relacionar, seja direta ou indiretamente, então tudo comunica. Então o que você diz comunica, o que você não diz comunica, o que você veste comunica, tudo que você faz na vida comunica, então né, nada melhor do que aprender a desenvolver a comunicação. Hoje vou ensinar três fatores que fazem com que a sua comunicação melhore exponencialmente e vai fazer com que com certeza você traga mais aí do seu universo interno para fazer com que o seu parceiro se conecte com você. O um primeiro fator é para melhorar aspectos da sua comunicação está ligado à questão de autoconhecimento, hein? uma questão de autoanálise para ser mais exato. Quanto mais a gente se conhece mais a gente tende aí em direção dos nossos valores, dos nossos novos valores aprendidos, das nossas novas convicções e isso vai transparecer muito na maneira como a gente se comunica. Então assim, quando a gente tem muita convicção de quem a gente se tornou, quando a gente mudou, obrigatoriamente a gente vai se sentir muito mais seguro para se comunicar e essa comunicação ela vai ser transparente, ela vai ser verdadeira, ela vai ser espontânea e vai fazer com que o outro entenda toda a informação que a gente quer passar de uma forma é, cristalina. Então assim, dificilmente uma pessoa que busca autoconhecimento ela tem dificuldade de se comunicar porque ela já entendeu quais são as questões afetivas e emocionais dela e na hora de passar isso para o outro mesmo quando a gente vai se comunicar a gente sabe como colocar isso para fora de uma maneira assim que a gente não vá ofender o outro, né? Não vá é, projetar no outro todas as nossas mágoas. Então, é, isso tem a ver com a questão do quanto a gente já significou muitas coisas e isso faz com que a comunicação traga aí muita clareza no sentido de não misturar as coisas na hora de se comunicar. Uma coisa importante. Dentro do fator de autoconhecimento, aí quando a gente já se conhece muito bem, o nosso tom de voz ele passa a ser mais tranquilo, né? passa a ser um tom de voz mais acolhedor. Quantas vezes, né? vocês já não viram por aí, uma pessoa que quer se comunicar e ela acaba expressando né, a voz dela de uma maneira exacerbada, e isso faz até com que as pessoas se afastem. Outro fator importantíssimo está pautado no aspecto de ser compreensível. Quando o outro vem se comunicar com a gente, o quanto nós estamos abertos para receber essa comunicação de uma maneira é, assertiva, né? de fazer com que a gente acolhe o outro. E isso também tem a ver com o quanto a gente está disposto a ouvir o outro, porque, às vezes, dentro de um, uma comunicação, é, se nós não estamos dispostos a ouvir, essa comunicação acaba sendo apenas unilateral, quando na verdade, comunicações precisam ser bilaterais. A gente tem que entender que nenhum tipo de comunicação é um monólogo, né? ela tem que ser um diálogo, e para ser um diálogo, ambas as partes precisam se manifestar. É, geralmente um fato comum, né, no sentido de falha de comunicação, é quando duas pessoas tentam falar ao mesmo tempo isso faz com que haja algum fator de desrespeito ou falta de ética, porque ambas as pessoas estão tentando ali apenas colocar suas ideias, jogar suas ideias, e até já vi situações onde algumas pessoas estão vomitando ideias ali, e isso acaba não fazendo com que a comunicação seja efetiva. Ela acaba sendo muito mais é, cheia de ruídos do que... Trazendo algum tipo de informação que seja realmente importante. Outro fator importantíssimo dentro do aspecto de comunicação são as qualidades das perguntas. Muitas pessoas não sabem é, se comunicar exatamente porque elas não sabem é, trocar perguntas. né? E eu falo trocar perguntas no sentido de ser mais curioso na hora que o outro está trazendo um aspecto novo para se conectar é estar interessado. O quanto mais a gente se interessa pelo que o outro tem a dizer, mais perguntas inteligentes a gente tem a fazer para aprofundar a qualidade dessa comunicação. Então, por que, que é importante a gente trocar no sentido de fazer perguntas? E perguntas não está ligado a interrogatório, tá? Porque tem muita gente que vive fazendo interrogatório com o outro e isso até desmotiva quem está tentando se comunicar. Mas eu falo de perguntas no sentido de interesse para fazer com que essa conversa ela vá mais a fundo e possa extrair é, questões importantíssimas para a mudança de, dos dois, para a construção de novos valores, para a construção de novas ideias, de novas propostas. Então, quando a gente se interessa, a gente pergunta com eficácia. E para encerrar, vou deixar claro aqui uma das coisas mais importantes na hora da comunicação, que é o aspecto de ser prolixo. O que, que é isso? É quando a gente fala, fala, fala, fala e não está falando nada. O famoso enxerga é Por que, que eu estou falando isso? E até vou entrar num assunto aqui polêmico. Muitos homens reclamam das suas mulheres porque eles dizem que quando eles estão se comunicando com a mulher, quando ela começa a falar, ela acaba sendo prolixa porque ela repete muitas coisas e volta em muitos assuntos e geralmente isso tem a ver com um aspecto não só de insegurança, mas ligado a um fator de insatisfação, que a mulher ela diz as coisas para os homens e eles não entendem. E aí é que está o ponto, é, dentro da, do aspecto de comunicação entre o universo masculino e feminino, a gente tem que compreender o seguinte, homens compreendem poucas coisas, é, vamos dizer assim, um assunto por vez. Mulheres podem é, conversar vários assuntos ao mesmo tempo e elas serão precisas em quase todos esses assuntos no sentido de, de aspecto de resolução. Já o homem ele precisa de um assunto só para a concepção é, objetiva, no sentido de qual que vai ser a decisão que ele vai tomar diante de assunto por assunto. Então assim, estou falando desse aspecto de ser prolixo porque muitas pessoas elas ficam com essa convicção de que elas estão comunicando e não estão percebendo que ao invés de estar tá se conectando com o outro, ela está afastando mais. Desde os primórdios da humanidade a gente entende que há é, mal, mal entendidos na comunicação entre homens e mulheres. E por que, que há uma diferença muito grande no sentido de comunicação entre os sexos? Porque a mulher ela tem essa habilidade e até esse desejo no sentido de construir as relações a partir da comunicação. Quanto mais profunda, quanto mais... Interessante, quanto mais verdadeira o nível de comunicação, mais a mulher está construindo uma relação solidificada e verdadeira. As mulheres compartilham seus sentimentos e é por isso que é construído laço, porque ela está passando algo para o outro que é muito íntimo. Já homens quando se comunicam no sentido de confiar um no outro, de construir laços, estão muito mais ligados ao quanto eles contam dos próprios feitos. né? Podem perceber, mulheres quando se juntam, né? o senso comum diz que as mulheres estão fofocando. Não, muito pelo contrário, elas estão trocando confidências. Já os homens quando se reúnem parece que todos estão contando vantagem. Mas não, eles estão apenas falando dos feitos incríveis que eles acreditam que fizeram. Vou dar um exemplo aqui é, no sentido de comunicação direta entre homens e mulheres. Eu já cansei de ver situações onde... É, a mulher está de cara feia, o marido percebe, e aí ele traz é, uma, uma um questionamento, ele pergunta, olha, o que, que foi, o que, que você tem? E a mulher ela acaba não sendo direta, ela acaba sendo indireta, ela, ah, nada, não tem nada, e aí geralmente homens não tem habilidade de entender questões pautadas em comunicações indiretas, e aí o cara vai, ah, não tem nada, então tá tudo bem. Isso acontece dentro de muitas e muitas relações. Uma coisa importantíssima é que cada um tem a responsabilidade de fazer o melhor possível para se comunicar com o outro, mas também a responsabilidade de cada um saber captar essa informação que é comunicada. Porque existem muitas pessoas que elas captam a informação pautado é, nas próprias convicções inseguras delas e elas distorcem a informação que está chegando e isso pode criar problemas, né? pode trazer frustração, pode trazer desconfiança, isso pode gerar é, movimentos de autodefesa, as pessoas ficarem né, tentando revidar aspectos da comunicação isso pode virar uma briga ou uma discussão. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que compreender que quanto mais a gente se comunica, mais a gente está gerando confiança dentro das relações. A gente está criando cada vez mais conexão dentro das relações. Então, comunicar-se é um ato de intimidade. Então, quanto mais a gente se comunica, mais a gente aprofunda a nossa conexão com o outro. E por que é importante fazer com que a comunicação se mantenha com qualidade no relacionamento, porque é ela quem vai fazer a manutenção do relacionamento e vai ser o termômetro no sentido se essa relação é, está bem ou não. Né? Quanto mais comunicação, é, mais transparência, no sentido de discutir e discorrer sobre as questões do que está acontecendo no relacionamento. Quanto menos comunicação mas as pessoas desse relacionamento estão colocando as coisas para debaixo do tapete e também não estão expressando as próprias intenções delas. Então, de uma certa forma, essas pessoas estão esperando que o outro compreenda uma comunicação que é bastante falha ou a falta dessa comunicação também. Então assim, não se comunicar é desejar ou querer que o outro adivinhe o que a gente está sentindo ou pensando. A comunicação não é só um ato pautado em fazer com que a gente entenda as necessidades do outro. A comunicação ela é um aspecto no sentido de fazer com que a gente se conecte mais profundamente com o outro. E aí, como eu disse, dentro do relacionamento ou dentro de qualquer relação que você for construir, seja ela com amigos, colegas de trabalho, família relacionamento afetivo, namoro, casamento, cada um tem um nível né, de profundidade em relação à conexão, mas tudo isso vai depender de qual que é a qualidade dessa comunicação. Se a nossa comunicação está falha ou se a nossa comunicação está com ruídos, com certeza isso vai fazer com que a pessoa que esteja escutando o que a gente tem a dizer fique com muitas dúvidas ou, além de dúvidas,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 Quanto mais a gente comunica, mais a gente aprofunda a nossa conexão com o outro. Então, eu vou ficando por aqui depois desse vídeo longo pra caramba, mas espero que você tenha se questionado por aí em relação a como está a sua comunicação, como você se comunica com o mundo e as pessoas que estão à sua volta. Espero que você tenha gostado bastante. E, para quem não me conhece, sou o Everton Ribeiro. Junto com a Arena Ribeiro, nós somos o Terapeuta 2. Um beijo no coração e até a próxima.